Depois de meses de idas, vindas e até ameaça de não haver acordo, o Darius e Charles do Bronx finalmente assinaram os contratos enviados pelo UFC. Eles farão a luta co-principal do UFC 288 em local ainda não definido no dia 6 de maio. O prato principal é o Jamal Sterling vs. Henry Serrudo, valendo o cinturão dos galos. Isso significa tiro curto, apenas três rounds entre o número 1 um e o número 4 do lotado ranking até 70kg. Segundo o iraniano, a resenha entre as três partes começou em fevereiro e foi o brasileiro que decidiu esperar um pouco mais para recuperar sem pressa corpo e mente. Ir a território inimigo, levar knockdown, ser finalizado e perder o cinturão... Um objeto que deu tanto trabalho para conquistar nunca é fácil. Muito menos quando você encarou uma verdadeira maratona de seis lutas, cinco delas com cinco rounds previstos num período de cerca de dois anos. A bagagem fica pesada, a quilometragem sobe, Charles chegou a 43 lutas profissionais e levou o knockdowns nas quatro últimas rodadas. Mais de um por luta em duas delas. E esse ato para o cérebro regenerar células é absolutamente providencial. Entendam, ele não leva a pancada só dentro do octógono, rola muito sparring antes disso. Olha que loucura! O UFC ofereceu a ele o Rafael Fiziev em janeiro no Rio. Aceitar um troço desses pós islance sem nenhum campo completo seria criminoso. Enfim, chegou a hora de voltar e o desafio da vez é dos mais complicados. Já disse até aqui no canal, pneu Dariushi não tem uma vulnerabilidade clara que Charles possa explorar. Por exemplo, Justin Gate e Dustin Puri, por piores casamentos que fossem, se o brasileiro chegasse com qualquer um dos dois ao chão, tinha tudo para deitar e rolar, e foi exatamente o que aconteceu. Um refúgio claro. Já Slama Rachev foi nocauteado por um jiu-jiteiro no passado, um cara que ele não queria levar para o chão. E o Charles estava com a mão muito dura e calibrada. Achei que fosse ter uma vantagem em pé. Não rolou. O meu ponto é que no papel, sem sermos engenheiros de obra pronta, Darius é um dos adversários mais equilibrados e, e portanto, difíceis que Charles teve em toda a carreira Se fosse fazer uma comparação tosca só para ilustrar Diria que pegar o Darius hoje seria como pegar o Tony Ferguson no auge São estilos bem diferentes, principalmente no campo da agressividade e da parte estratégica Mas o Ferguson entre 2013 e 2018 não tinha vulnerabilidade Porque sim, ele sofria bastante Mas até nesses momentos, o corpo, a resistência física, a juventude e o coração seguravam então é exatamente por isso que ele tá pagando um preço alto hoje A conta chegou Darius é bem parecido Ainda é jovem, tem a mesma idade do Charles com quilometragem mais baixa A mesma altura, a mesma envergadura Aguenta castigo como poucos e é bom em tudo Talvez não seja craque, fora de série em nada Mas tem trocação, wrestling e jiu-jitsu acima da média Se o carro-chefe do Charles é o jiu-jitsu A gente já ouviu o Neyman Grace Que treina com o Benny todo santo dia Dizendo que o cara é Plenamente capaz de finalizar o Charles Então é difícil nocautear, botar para baixo e finalizar Até porque ninguém chega a oito vitórias seguidas no peso leve sem esses predicados Tem esse lance também, o momento Darius está com a confiança na lua Só resultado positivo nos últimos quatro anos E por mais que Charles também tenha encaixado sequência histórica Não tem como a experiência com o Mahashev ter peso zero Aquilo ali afetaria a confiança de qualquer um Acho que principalmente por isso, pelo momento e não pelo encaixe técnico que Beneil Dariushi abriu como favorito naquela casa de apostas azulzinha, com letras brancas e que começa com S, que eu sou o único que não posso citar no YouTube. A diferença, de fato, é muito pequena. Se você quiser aproveitar as odds de hoje, Charles paga R$1,20 para cada um apostado em caso de vitória. Eu já li a situação um pouco diferente. Considerando o nível de enfrentamento, punch e agressividade em três rounds, Darius tem um senso de urgência menor e às vezes é estratégico até demais, deixa a luta rolar muito. Eu daria esse pequeno favoritismo para o Charles. Mas o duelo é tão equilibrado, tão igual, sem qualquer vantagem clara para qualquer um dos lados, que o inverso não me incomoda. Agora, esse retrato soa com uma sutil subestimada no Charles. Sim, vou explicar por quê. Não é porque o Dariush é o favorito. Repito, é um adversário embaçado e embalado. Mas se a gente olhar o retrospecto das odds, o iraniano foi zebra nas três últimas rodadas, as quais venceu Carlos Diego Ferreira, Tony Ferguson e Matheus Ganrotti. Ou seja, os apostadores sempre acharam que ele fosse perder. É aquela zebra crônica. Aí contra o Charles, que venceu 11 das últimas 12, a situação muda. Bom, os dois terão campos completos e no início de maio descobriremos se os apostadores estão certos ou não. A montanha para o Charles escalar, mais uma vez, é alta. Mas se a história nos ensina algo, é que não dá pra desacreditar nesse cara, até nos piores momentos. No próprio UFC, ele já esteve em situação bem mais precária. perdeu 4 em 6, duas vezes, e ainda assim fez o que fez logo na categoria mais difícil. Nas redes sociais, até boa parte do público brasileiro já o dá como superado, talvez pelo alto nível que encontramos em Mahashev vs Volkanovski Mas, sinceramente, apesar da conjuntura, esse não é um cara que se subestima, porque já caiu, já levantou, sentiu o sabor... Do, do, do topo da montanha e viciou Quer sentir de novo Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista Vocês concordam com os apostadores que Beneil Dariushi É favorito contra Charles do Bronx Ou enxergam a situação um pouco diferente Como eu, ou de repente acho que o Charles é muito favorito Quero saber a sua opinião Comente livremente nos comentários aqui embaixo Deixa aquele like para o sexto round Recuperar todo o seu engajamento do passado glorioso E não percam a minha resenha de ontem Em que eu falei sobre Islam Rachev Que começou com um papo brabo De aposentadoria Que a mãe pediu para ele se aposentar E a gente já viu esse filme antes O que pode acontecer com o um campeão dessa divisão? Vocês clicam no link aqui do lado e conferem Um grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã